Okay. Em 2018, eu fui chamada para poder divulgar este curso do Wallace Lima, que eu conheci no Encontro disco o Wallace, isso já deve ter talvez uns oito, dez anos. E há quatro anos, então, eu divulguei o curso dele e ele me chamou para fazer o curso. e Eu passava naquele momento por um período extremamente difícil na minha vida. Há quatro anos eu tinha me separado e por uma questão, não sei, de destino, eu perdi tudo aonde eu morava e um algo ser tudo que eu aprendi aqui eu deixei para trás tudo que me fazia sofrer e resolvi andar para frente um ano e meio depois eu consegui comprar o meu apartamento começando do zero do zero uma coisa que me emociona demais hoje eu tenho um filho formado há cinco anos e uma filha que se forma no ano que vem sem depender de nada dos pais dele foi com a minha força e com a minha visão para o futuro, aliando o pensamento e a emoção que eu aprendi com a Alice e eu sou muito grata ao Alice por tudo que eu aprendi e minha eterna gratidão para sempre. Ah, <risos>